Isso aí, gente, preparando aqui a estação de trabalho, treinamento que eu vou estar ministrando agora para o pessoal via online. Isso é uma modalidade que a gente está praticando agora e tem surtido muito efeito positivo. Beleza? Vem comigo nessa aí. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, porque... Eu estou conseguindo fazer aqui um treinamento online, é a primeira vez que eu estou fazendo esse treinamento, na realidade é a segunda vez, mas de forma sistêmica, utilizando os recursos daqui do Teams, então assisti bastante vídeo como fazer a configuração do Teams, usando o OBS, não usando, enfim... Estou fazendo a primeira agora aula do treinamento de Hack requisitos de atividades críticas do 1 a 5 A gente parou para o almoço agora, aí eu resolvi fazer esse vlog aqui E legal, hoje é o penúltimo dia de uma coisa muito importante que eu estou fazendo E amanhã eu vou falar para você o que é o último dia dessa coisa Porque se hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último É óbvio né Romildo então amanhã eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer esse vlog, desse My Day. Faz dias que eu não faço My Day, mas esse dia merece um My Day caprichado. Então eu vou mostrar passo a passo, cada movimento que eu vou estar tá fazendo desde a manhã até finalizar essa coisa importantíssima, que eu estou muito feliz por ter terminado, beleza? Ó, vou mostrar um pouquinho aqui da minha área de trabalho, do treinamento que eu estou ministrando. Acho que ele está bem legal, as bordas arredondadas aqui da mesa alinhadas com a cadeira, isso é muito importante, seu braço fica sempre apoiado. Beleza, gente? Mostrando um pouquinho para vocês, tudo isso a gente aprende estudando, lendo, e a minha intenção de fazer esses vlogs é exatamente trazer alguma coisa prática para vocês, sobre ergonomia, sobre prevenção de acidentes, segurança, e a gente está falando aqui sobre requisitos de atividades críticas justamente para fazer prevenção. Aqui eu estou fazendo um treinamento com mais ou menos umas 20 pessoas que estão logadas, interagindo normalmente como se fosse presencial. É isso aí. Segurança é assim que se faz. E eu faço. Pessoal, hoje acabei de entrar aqui no carro. É uma ideia especial porque eu fecho um ciclo deste momento que eu tô passando. Vou mostrar para vocês todos os passos que eu fiz todos os dias. Aí mostrando também que a consistência, a perseverança contam muito em momentos difíceis na vida. Vem comigo. Eu, eu, que... Um ótimo. Aender, muito obrigado por todo o bom atendimento que você me deu aqui. Um cara, tô aqui para isso. Hoje é meu último dia de rádio, então você vai fazer parte do meu dia oh, hoje. Deus que abençoe o senhor. Estou feliz demais saber que oh, você está bem, que você está 100%, que você recuperou. Demais. Que a nossa missão aqui é essa: servir o próximo com amor e carinho. Amém. Graças a Deus. E você é um excelente profissional, viu? Muito obrigado. Parabéns. Deus, Deus abençoe senhor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Mauro, é, eu trabalho com rastro-terapia há mais de 15 anos e pra gente é hiper satisfatório poder participar da história do paciente, poder ajudar é, poder pegar desde o principinho e chegar num dia igual hoje que é o último dia do paciente, que a gente sabe que para chegar nesse último dia é de fato uma maratona, Exato. o paciente passa por muita coisa até chegar nesse dia e pra gente é confortante ver o paciente chegar nesse último dia com total qualidade de vida, com muita saúde e pronto para aproveitar o que eu muito tenho para oferecer. Obrigado, viu, Mauro? Márcia, eu fa faço do Mauro as minhas palavras. <risos> muito bom. E acrescento só que foi um prazer conviver com você nesse né, uhum. tempo e espero que dê tudo certo para você de agora em diante. Viu? Desejo muita saúde. Muito obrigado. Que é o mais importante. E eu queria agradecer vocês pela cordialidade de vocês, pelo... Pelo conhecimento técnico que vocês transpassam para gente, deixa a gente mais tranquilo, né? Aqui eu tô com a Cláudia, com a Cláudia que vai entrar agora para fazer uma sessão de rádio. Isso. E a Cláudia acha que compartilha do mesmo raciocínio, né, Cláudia? Com certeza. Então, agradecer que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Porque a partir de hoje vocês fazem parte da minha vida. Amém. Pessoal, então, 35 dias passei por aquelas portas, estacionei meu carro aqui, fiz a minha rotina a minha rotina para poder chegar onde eu cheguei hoje. Eu espero em Deus que tudo isso tenha é, sido eficaz. Olha só o meu trajeto, coisa mais linda, passando aqui nas instalações do exército, tem esse tanque que fica aqui na rotatória. E eu estou voltando da minha última rádio. É maravilhoso. Beleza? Finalizei a minha última sessão de rádio, eu estou voltando aqui para casa, finalizar essa sexta-feira e a semana que vem, se tudo correr bem, sair de férias. É nóis! Esta batalha, lutei por 35 dias úteis, feriados, sábados e domingo, não foram contados. Recebi inúmeras orientações de quais sintomas eu poderia sentir e confesso que tive senti todos eles. <risos> é mole! Conheci muitas outras pessoas e algumas delas irão caminhar comigo graças ao canal do YouTube. Aliás, aproveitando a deixa, se inscreva e dê os likes nos vídeos que você assistir. E é claro, se você gostar, isso ajuda muito a crescer o canal. Agora vou aguardar mais um tempinho para que toda a radiação pela qual eu passei não interfira no próximo exame de PSA que eu farei. Para comprovar que as células foram totalmente aniquiladas. Estou otimista e tenho fé que eu vou obter esse resultado Vamos virar a página agora É hora de iniciar meu período de férias E com a minha amada e guerreira MM Meu amor, Maria Marta Que mais uma vez me ajudou e está ajudando a vencer mais esta batalha Até aqui nos ajudou o Senhor Está lá em 1 Samuel 7,12 Eu creio intensamente nisso E daqui para frente também ele vai ajudar mas até aqui, o Senhor nos ajudou. Sim,